Bande Guru Padadandam Bhakta Bindasamannitam Sri Chaitanya Prabhu Bande Nitta Sri Nanda Nandanangu nanda Bande gopi janu Gopijano Samayuktam Binda Banam Ban chakal potaru vasuke pass indubhavacha patitanang pavuni babishna vi bio namo namaha mukankaroti vacha lang pangung lang yat ki patamahangavande paramanandavadavam brenda vai tosi de boi piyai case vasuacha shna prade devi satva vatvai namo namaha narayana namaskritta nara ncha iva narottamam devin sara svati vyasam kishno gauri guru bhakti yukta bhakti pramada kshijagodarun dhayam sadapari bhagnam abhishto te thas padam siva virinchinotam saranyam veta tiham bantuval bhava bande yat vespura jita kama piga pavadu sva dar sa purna nuragra sa kada kipa Sri krishna caitanya Prabhuneta ananda Sri Adyaita-gadadhar-sivasadihi-gaurabhakta-vinda Sri krishna caitanya Prabhuneta ananda yadaita <todicata> gada narasi va sadi kaur bindu hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare hare ram hare ram ram ram hare Ajanulambita nulamita bhujokanu ka ha bodhatu Shankirtano ykapi taru kamra ayataksho bande jagat priya karu karuna Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare hare ram hare ram ram ram, ram hare hare nama mi gange tava pankajam sura surair bandhito Dibarupam, Bhuktin Chamuktin chuktiñ Bhavanurupena sadhanaranam Ganga taranga ramani ajata kalapam Gauri nirantara bibushi tobam bhagam Nara yano priyamananga madhapuharam Bharana sipurapati bhajavi Bagi Jasya Bhadane Lakshmir Jasya Cha Sambir Vam Nishinga Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama de Bijitari Shikabayo Viradanta Munosuragam Jayajatanti Antumati Lo Lo bani jai vaj santa kitta dhara Vijitari shika vayu munasturagam unasturagam. Jai yajatanti yantumati lolomupaya kida. Vyasana bahayu charanam. jai vaj santa kitta dhara Gaudiya Gostipati Shri Shri Lada Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur O Paramahamsa Jagadguru disse que nós vivemos, na verdade, por pouquíssimo tempo. Nós vivemos por pouquíssimos dias nesse mundo material. Devemos contar que vivemos como dois dias. E é bom para que todos vocês Fiquem e façam bhajana, vida espiritual, sobre, sob a guia de um Ashrai vigraha. Gaudiya Gostipati shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada Paramahansa Jagadguru disse Nós vivemos nesse mundo por dois dias, praticamente. Portanto, devemos todos ficar servindo, devemos nos aplicar em servir o absoluto sob a guia de uma única ashraya vigraha, de uma única personificação do conhecimento. Então, se nós gostamos de fazer haribajana, então não temos motivos para brigar com ninguém as discussões, as desavenças acontecem por conta de anavilas. Se ninguém tem desejos individuais, então não há motivo algum para brigarmos. Essa é a instrução de Shilabhakti Siddhanta, alcançar, deixar para trás qualquer anavilas ou qualquer desejo pessoal, qualquer desejo egoísta. Então, todos devemos estar juntos, sem desejos individuais, servindo o absoluto sob a guia de um Ashrai Vigraha, ou seja, de um Guru, de um Vaishnava puro. Nós não temos ideias claras em relação ao Guru Tattva, as verdades sobre quem pode ser um mestre espiritual. Muitas pessoas podem dar aula sobre quem pode ser o Guru Tattva, mas eles não podem realizar pessoalmente. E aqueles que quem não realiza algo pessoalmente não tem direito de ensinar sobre aquilo. O que eu não realizo pessoalmente, eu não posso pronunciar, não posso explicar. Então, a primeira coisa é a realização. Prabhupada Bhaktivedanta muitas vezes disse, aqueles que são anyavilas, aqueles que têm desejos pessoais, eles aos poucos vão se desviando do caminho que o Guru aponta, eles não conseguem ficar. Automaticamente, aos poucos, eles são desviados. E a menor, o menor desvio do caminho indicado pelo Guru Pada Padma, pelo Vaishnava Pur, o Guru dos Pés de Lótus, pode nos jogar longe da adoração a Krishna. Prabhupada dizia que ele citava um verso e dizia que as pessoas não conseguiam entender o significado desse verso. Ele dizia que se as pessoas conseguissem realizar o significado deste verso, as pessoas não fariam coisas erradas em, por conta de Pratista ou deste ou daquele outro Anartha. Você pode memorizar todos os Shastras. Você tem dinheiro, você pode comprar o livro no mercado. Você pode ir lá comprar todos os livros e ler todos e tentar extrair o creme, a nata desse livro. Me Deixa-me ver. Você vá compra os livros, sente numa biblioteca e tente te extrair a essência, o néctar que está lá. Ah. Muitas vezes aconteceu já que alguém gostar, tem desejo de se, de se transformar em um pandita, então tal pessoa se sentou para ler todos esses livros. Esse tipo de concepção é comum. Alguém disse para Bhaktisiddhanta, Ó oh, Prabhupada, eu gostaria de ler sânscrito. E ele respondeu, faça seu seva. A vida é muito curta. Já pensou se você morre ao tentar aprender sânscrito? Nesse, nesse meio tempo que você está se dedicando a só ao sânscrito, o melhor é você se dedicar ao Bhagavad-seva, ao Guru-seva. Mas o homem que ouviu isso ficou desapontado, ficou triste. Ele não conseguiu perceber a verdade que Prabhupada Bhaktivedanta estava dizendo: você vai aprender muito mais se servir um Vaishnava puro. Faça Guruseva. Por quê? Guruseva é algo tão importante. Sem o quê? Nós nunca alcançamos nenhum tipo de realização espiritual. Você pode memorizar o Shastra, mas tudo vai embora. Somente aqueles que têm. Aqueles que têm fé absoluta no Guru, eles podem coletar a, a nata, a essência do Shastra, dos manuscritos, e explicar tudo para vocês. Ah, para eles é possível, pois. Eles estão conectados sempre com o Guru. Uma vez, num templo, um rapaz de 22, 23 anos, da Alemanha, veio no templo. E Bhakti Pramodh Puri Goswami não queria dar Diksha para ele de jeito nenhum. Mas todo mundo estava forçando ele, dizendo, ah, Gurudeva, dá Diksha para ele. Ele tinha uma quantidade imensa de dinheiro e comprou não sei quantos livros. Não dá nem para calcular quantos livros ele comprou. Ele colocou esses livros nesse quarto e noite dia ele lia, e não saía, ele ficava lendo ali, não fazia seva, nenhum nada, e o que aconteceu no final, ele foi embora, dessa maneira temos que entender que sem guru seva, sem servir o Vaishnava puro, nós nunca alcançamos compreensão, realização, poder espiritual. Se, se o Guru, se o Guru deve estar satisfeito não comigo. não é uma história, é um fato. Você pode experimentar pessoalmente. Quando o Bhagavan Shri Krishna foi ao Guru, foi ao guru Kula, a escola de Sandipani Muni, lá, que tipo de serviço é o Guru, Krishna fez. Ele trabalhava a fazer tudo para nos mostrar o que significa Guruseva. Finalmente, quando ele e Sudama Prabhu foram para a floresta para coletar pedaços de madeira para a esposa de Sandipani Muni, eles foram surpresos pela tempestade, porque naquela época cozinhava-se com a lenha. Então, eles não conseguem voltar para casa por conta da, de uma chuva torrencial que caiu. Já era de noite, fica de noite começa chovendo interruptamente, e começa a chover ininterruptamente. Eles estavam no meio da floresta. Então eles pegam essa, esse feixe de madeiras que eles haviam coletado, eles colocam esses feixes de madeira em cima da cabeça. E por que, que eles fazem isso? Porque era um item para servir o guru, então eles não vão jogar na água, no chão. Então eles ficam sentados com aquilo na cabeça em cima de uma árvore. E paralelamente, Sandi dizia, onde estão meus meninos? Será que um tigre pegou, meu Deus? Tão cedo de manhã, o Guru estava chorando, chorando como um, como um louco. E ele chama o nome de Krishna de Shridama. E, finalmente, ele, ele descobre que eles estão sentados embaixo dessa da árvore. E eles ficaram a noite inteira com essa com esses pedaços de madeira, que era para o serviço do Guru, sobre a cabeça. E o Guru fica comovido e abraça eles e diz, eu abençoo vocês. Que todo o Shastra, que todas as escrituras se manifestem dentro do teu coração. Que todo conhecimento apareça. Porque o Guru é a fonte de todo o nome, todo conhecimento, tudo nós vamos ficar sabendo pela presença do Guru. Então, dessa maneira, nós devemos ver como Bhagavan Sri Krishna, Guru Bhaktivigena Bharati Maharaj, ele dizia, qualquer instrução que o Guru me deu, eu tentava fazer, eu não ficava parado nem um minuto. E as realizações vinham de eu ouvir algo sobre o Harikata dos Vaishnavas. O Guru dizia que não tinha tempo de ler. As pessoas diziam que é, perguntavam se ele, quanto tempo que ele lia, ele dizia, eu não leio nada, eu não tenho tempo. Quem o Guru vai amar? O Vaishnava Pur é tão inteligente que ninguém pode entender. Quem o Guru vai dar a verdadeira misericórdia? Somente aquele discípulo que recebe a misericórdia do Guru, só eles sabem. As pessoas de fora não sabem. Eles pensam, ah, é aquele que está recebendo a misericórdia. Ah, então é aquele que está recebendo a misericórdia. Ele fez um grande serviço, as pessoas falam, ah, foi ele que serviu mais, ele que vai receber a misericórdia, mas ninguém sabe, quem está desfrutando da misericórdia ninguém sabe, as pessoas estão confusas, mas com os olhos materiais ninguém pode descobrir quem está recebendo a misericórdia do Guru, não é possível. Mas as pessoas estão confusas, as pessoas calculam: ah, foi ele que serviu mais. Eu vi ele tomando conta do Guru. Mas ao contrário, nós podemos ver que tal pessoa pode ter desenvolvido uma gratidão negativa. Mas não tem nada escrito sobre isso. Se você observa alguém, você pode perceber que alguns sevakas do Guru. Eles querem pratista, eles querem posição, eles querem dinheiro. E somente a nossa visão externa não podem para comprovar que alguém é um guru sevaka. Por que então que o sedanta e o desejo do guru não se manifestaram no seu coração? Por que o comportamento perfeito não se, não se manifestou no seu coração? Ninguém entende qual é o erro. Então... Nós ouvimos do nosso Guru Varga que às vezes, dentro da Gaudiya Mata, na Gaudiya mission transcendental, existem às vezes figuras elevadíssimas que podem dar Harikata por horas e horas, eles podem ensinar a todos. Prabhupada Bhakti Siddhanta queria... A é, a pedir que eles ficassem... que Shila Bhaktisiddhanta colocava eles como é, na vitrine, como se eles fossem uma, uma garrafa vazia, uma, uma, uma, uma, uma garrafa de remédio, por exemplo, daquelas antigas boticas de Ayurveda. Onde tinham sim, garrafas com escrito o nome do remédio, mas lá dentro não tinha nada, tinha água. Era só para mostrar para as pessoas que a loja tinha todo tipo de remédio. Então, Bhaktisiddhanta percebia que eles eram pessoas assim, arrogantes e cheias de si. Então, ele colocava eles na vitrine. Ele conseguia enxergar que doença tinha em quem. Prabhupada Bhaktisiddhanta conseguia enxergar que a narta tinha no coração de cada um dos seus discípulos. Então, vamos imaginar que essas pessoas parecessem muito bonitas, muito fortes, muito cheias de conhecimento. E o Prabhupada botava eles para uh, trabalhar na horta. Vai lá, lá, toma conta daquela horta. E aquele discípulo era obrigado a fazer, coletar sacolas de verdura na cabeça. O Prabhupada estava testando se a tal pessoa tinha tolerância ou não. Ele é um guru-sevaka, ou ele veio aqui por outro motivo, para o verificava. Eu, pessoalmente, de Shambhava, muito tempo atrás, eles me mandaram no mercado. E um senhor, um Vaishnava comprou um saco enorme de batata e colocou na minha cabeça. E eu botei esse, esse saco de batata na cabeça e fui até o templo. Eu fiz isso pessoalmente. Quando eu era novinho e vim no tempo pelas primeiras vezes, você tem que aparecer num exame, como numa prova. De tempos em tempos, se você passa na prova, então você pode comprovar que você é um verdadeiro Guru Sevaka. O serviço aparente não é serviço ao Guru. Quando você harmoniza seu coração com o guru. Quando você não conseguir sem o guru, viver sem o guru. Então o discípulo, enquanto fizer guru-seva, ele mesmo também se torna um guru. Ele não precisa ser eleito guru, fazer algum tipo de seleção. O Guru é auto-manifesto. Por conta do seu comportamento perfeito, de discípulo perfeito, ele se torna Guru. Então, o mundo pode, todo inteiro pode desrespeitar tal pessoa, mas Krishna aponta ele a é Guru. É Krishna quem decide. Eu vou fazer dele um Guru. Krishna diz, o Guru é auto-manifesto. Então, no templo, às vezes devotos muito, muito muito muito humildes, no que não são muito preparados, muito estudados, mas estão fazendo guru seva. Então um dia, Prabhupada Bakshin perguntava onde está aquele devoto, onde está aquele devoto. Ele não tinha nada, não tinha cultura, não tinha nada. Ele só fazia guru seva bem simples. Mas Prabhupada três vezes por dia perguntava onde que ele está, eu não estou vendo ele. Esse é o humor. E aí apareciam pessoas, grandes escritores, um, editores que davam aulas de horas. Eles chegaram até Prabhupada e depois o abandonaram. E Prabhupada nem se lamentou. Oh, ele foi embora? Não, não. Porque Prabhupada sabia que tal pessoa era um trapaceiro. Os Vaishnavas sabem tudo. Pode parecer estranho. Para entender quem é Prabhupada Bhaktisiddhanta, nós temos que nascer muitas vezes. Mesmo seus discípulos, no nome de Prabhupada queriam ganhar alguma vantagem. Eles não faziam Guru Seva, mesmo que os tolos, pelo mundo afora, achassem que tais discípulos estivessem fazendo Guru Seva. Mas não. Por que as pessoas acham isso? Porque elas não têm ideia de quem faz Guru Seva, do que é Guru Seva. O verdadeiro Guru Seva que tem uma marca. Não importa quantos templos, quantos discípulos, quanto dinheiro. Esse não é a escala pela qual nós medimos. O tamanho e a respiração e o respiro de um devoto. É algo muito secreto. Quando personalidades muito importantes que eram editores na Gaudiya, quando Prabhupada dava aulas, ele escreveu imediatamente. Essas mesmas pessoas abandonaram a Gaudiya Mata e abandonaram Prabhupada do e Prabhupada nem se lamentou. Ele nunca disse ah meu seva que se foi, nada. Mas, às vezes, devotos bem simples, sem educação nenhuma para o padre da ficava tentando encontrá-los. Onde eles estão? Onde ele está? Não estou vendo ele. Agora, tente realizar a relação secreta entre o discípulo e o mestre. É algo muito secreto. Prabhupada quer realizar quem, quem me ama. Prabhupada pode realizar quem tem gurunista, quem tem fé firme no Guru. Quem me ama. Talvez seja um devoto novo que tá, está fazendo algo mecânico, limpando panela. Eu também fiz isso no templo. Eles me davam um seva no começo, eu limpava batata, é, é, panela. Limpe as panelas. Eles me diziam, de Shambhava, e o seva é seva. Se o meu humor é caprichoso, eu não posso fazer seva nenhum. Muito bem. Somente através de um serviço sincero ao Vaishnava, nós podemos alcançar bhakti. Somente pela misericórdia do Guru. Alguém pode ter conhecimento profundo do Shastra e ter realização de todos esses mantras, de todo esse conhecimento. Krishna pessoalmente vai dizer que somente que uma diva, que uma alma Sente prazer transcendental, não, ela não se sente queimando, ela não sente ansiedade nenhuma. Então, tudo da sua vida você pode obter através da misericórdia do Guru. Purna Prashantwe, Purna completo. O que significa isso? Somente através do serviço ao Guru. Todas uh, as necessidades da vida são supridas, nem Krishna pode agir dessa maneira. Se o Guru me suporta, nem Krishna poderia ficar contra mim. Então veja, como é o poder, daquele que alcança a perfeição, do Vashnava puro. Então, essa situação chega até você quando seu coração está completamente limpo de qualquer tipo de luxúria. Aqueles que correm para desfrutar, aqueles que vão na direção de mukti, aqueles que querem siddhi, poderes místicos, todas essas pessoas são agitadas, ansiosas. Eles não têm paz nos seus corações, eles são insatisfeitos e agitados. Mas o devoto de Krishna, o Krishna Bhakta, não tem desejo. Tudo é para a satisfação de Krishna. E está livre de qualquer tipo de desejo. Se um devoto, se um discípulo está sem desejo, ele não tem tensão, ele não tem ansiedade. Então, o verso com o qual nós começamos é muito importante. Então, está escrito que alguém pode tentar o melhor possível para tentar controlar os órgãos dos sentidos e a mente. Eles podem tentar, mas eles, eles irão falhar. Como um barco no mar. Uma vez um, um homem de negócios estava com um barco cheio de é, objetos de itens para serem vendidos. De... Então, um dia começou uma chuva muito forte. E um, uma espécie de maremoto veio e bateu nesse barco. Isso acontece como o Titanic foi para baixo da água. Então, se o Titanic afundou, isso pode acontecer, não? Então, não é só a sua força que vai fazer você atravessar o oceano da ilusão. Você pode colocar o esforço que você quiser, mas sem a misericórdia do Vaisneva puro você não vai alcançar o sucesso, você vai falhar. Então, a mente, a mente pode ser comparada a um cavalo louco. Um cavalo maluco cavalo louco, o cavalo louco não deixa que você suba nas suas costas dele, se você tenta subir nas costas desse cavalo desembestado, ele vai jogar você, ele, vai, ele pode bater em você com as patas, Xambaba uma vez tá, está contando que ele viu quando ele gostava de futebol, ele foi ver a polícia montada. E aquele que a, que a polícia está fazendo problema, a polícia jogava os cavalos em cima das pessoas que estavam criando problemas. Então, a mente ela pode ser comparada com um cavalo indomável, louco, que não se deixa controlar. Se você bater nele, fizer o que você quiser, ele não vai obedecer. Se você tentar subir nesse cavalo, vamos imaginar que você seja um expert. Ele vai correr de tal maneira que você vai poder encontrar uma queda, um acidente. A mente é comparável a esse cavalo indomável, louco. Ela nunca se deixa controlar, nunca. A vida inteira, vida após vida, mas, pela misericórdia, pela bênção do Vaishnava Puro, você consegue facilmente. Você poderia imaginar que seja uma historinha, mas não é. Eu vivi isso pessoalmente. É algo prático. Krishna vai dizer Muitos devotos existem. Nós podemos citar muitos. Não somente Kureish é um grande devoto que se sacrifica pelo Guru, por exemplo, o próprio Bhakti Pragyana Kesha, Goswami Maharaj, que se sacrificar por Shilabhakti denta tomando seu lugar quando ele correu o risco de vida. Mas não adianta memorizar as escrituras, você pode memorizar tudo, sua memória pode até ser muito boa, mas o que, que isso importa se você não alcança a realização e de onde você alcança a realização? A realização vem do Guru. Você não pode comprar a realização no mercado. A realização que você recebe, ela vem pela misericórdia do Sadguru. Então, o próprio Krishna vai receber bênção do Guru e o Guru dele vai dizer, você vai, qualquer tipo de escritura vai aparecer no seu coração. Ele é o próprio conhecimento eterno. Mas mesmo assim ele recebe uma bênção do Guru. E é essa bênção que dá para Krishna hein, todo o conhecimento. Pois, parênteses é como um daqueles loopings do infinito. Krishna recebe essa bênção do Guru. Então, é como se, como se ele se tornasse cheio desse conhecimento. Então, nos Vedas, no Shastra, tem diferentes peregrinações que estão. elas estão repousando nos pés de Lótus do Vaishnava que alcança a perfeição, do Guru Pada Padma. Não existe outro tipo de, de maneira de ver o Dhamma. Você vem ao Dhamma sagrado, mas você só consegue enxergar o Dhamma pela misericórdia do Guru. Então, ontem eu estava falando do templo de Vrindavana chamado Imlitala, um local muito importante para os devotos da Gaudiya. E que tipo de passatempo aconteceu lá? Sri Mahaprabhu foi até Vrindavana. Na verdade, isso é um passatempo, pois Krishna está sempre em Vrindavana. Então ele quis se sentar no Imilitala, no templo de Imilitala, quando ele foi para o Vrindavan. Ele costumava se sentar ali, simplesmente. E ele via aquela linda corrente do Yamuna. E o Mahaprabhu fechava os olhos e cantava os santos nomes ali, nesse templo chamado Imilitala, que foi reinstalado por um grande Vaishnava, Srila Goswami Maharaj, Bhakti Saranga Goswami Maharaj. Então, antes que Maharaj tivesse descoberto esse templo, esse lugar era tão sujo que as pessoas iam lá e urinavam e defecavam. E esse lugar foi localizado por Goswami Maharaj, e Goswami Maharaj reestabeleceu esse templo. Ou então, ele fez esse templo e eu fiquei lá e, para dar haricatá de Shambhava. mas agora eu não vou mais nesses lugares porque Kaliúga está muito ruim. Então, era um templo pequeno, com poucos quartos, porque Goswami Maharaj não queria coletar muito dinheiro. Ele coletou muito dinheiro para dar aos pés o... de lotes de Prabhupada Bhaktsidanta, mas depois que Prabhupada se foi, ele não se interessava mais em coletar nada. Ele não queria fazer nada, ele não queria fazer nem templos depois que o Prabhupada o Bhaktsidanta foi embora. Foi Paramgurudeva um Bhaktsidaita Madhuga Maharaj que deu para ele um templo de presente. Você é um grande pregador, Porque você não você é, um pregador, então você, deve ir. você é um grande pregador, então você deve ir. Então Goswami Maharaj quis fazer um templo pequeno. Param Gurudeva disse: Não, não, não, você vai fazer um templo bem grande. Você é um grande pregador. Então dessa maneira, um grande templo foi estabelecido. Mas Goswami Maharaj acabou estabelecendo um ou dois templos. Talvez três. Não. Ele se dedicava mais ao bhajana. Então, esse mesmo Goswami Maharaj foi quem é, restaurou o Imilitala, o Templo de Imilitala. E lá existe um passatempo muito especial. Não somente Mahaprabhu se sentava lá para cantar os santos nomes. Mahaprabhu se sentava no imitala para se lembrar dos seus próprios passatempos. Goranga Mahaprabhu estava fazendo passatempos, não? Mas agora ele está na forma de Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ele se sentava para se, ali para se lembrar dos passatempos que ele fazia como Krishna. E lá existia uma, uma árvore, uma fruta. Era um tamarindo que caiu no chão, Iradarani se escorregou ali e ela disse, por conta desse esse tamarindo eu caí. E não existem então, árvores de tamarindo em Vrindavana, só tem aquela. E você também não encontra outras árvores de ameixa. Não tem nenhuma árvore de ameixa em Vrindavana, uma só. Então, Radharani e o Senhor Supremo Shri Krishna e todas as gopis, eles se sentavam ali na beira do Yamuna, fazendo seus lindos passatempos. Então, um dia, o Senhor Krishna se senta ele manifesta um passatempo exclusivo. Ele se fica, Krishna fica dourado. Krishna fala, ué, como é que ele está dessa cor? E Krishna vai explicar. Essa é a minha Nitya Swarupa. Eu vou vir aí em Kaliuga nesta cor. Este lugar é muito especial. muito especial. Então, nesse mesmo lugar onde Mahaprabhu se sentou com a tez dourada para pensar em Krishna, Krishna tinha manifestado uma pele dourada. Então, esse estava lá, reestabelecido por Gossami Maharaj. Então, a partir da Ibana Gosemara, era muito inteligente. Então, ele queria um lugar em Kaliya Ele vai estabelecer duas deidades muito importantes ali quando o Prabhada Bhaksidanta se foi. Ele parou de pregar quando o Prabhupada se foi. Ele foi embaixo da terra do, do Bajan e nunca mais voltou. Então você conhece esse templo de Imilitala. Então, na, na direção do, do. no nascente, em relação ao Imilitala, você encontra o Keshigat, onde as pessoas fazem uh, o Puja do Yamuna. Como diz este Kirtan? Esse Kirtan é, é muito lindo. Então, lá existe o Keshigat. Kamsa mandava demônios ali para matar Krishna. Keshigat foi morto por Bhagavan Sri Krishna, um particular homem. Keshi, foi. foi uh, esse demônio, Keshi, foi morto por Krishna nesse lugar. Ali você encontra uma deidade de Yamuna Maharani. A deidade de Yamuna está de de ali. Em Keshigat, existe o Pandavali Kunj. Quando o Gurudeva veio, para que nós fizéssemos uma tenda, ali não tinha um templo naquela época. Ah. Maharaj está falando da sequência em que foram construídos alguns templos que pertenciam a Bhakti Pramodho Puri Goswami Maharaj. O Maharaj disse que eles ficavam ali no Keshgata na beira do Jamuna, numa tenda, numa barraca. Existem incontáveis templos, mas é difícil de entender qual templo é qual e quais são os templos mais importantes, em Vrindavana tem incontáveis templos, como o Yuga Mandir, que está perto do Pandavali Kund, e hoje em dia ele está, esse templo está trancado. Eu expliquei para vocês sobre Bankhandi Mahadev. Você se esqueceu? O nosso Gopeshwar Mahadeva pediu para Sanatana que não viesse, que não caminhasse todos os dias a ir até ele. Você caminha até aqui. E Sanatana diz: não, é preciso. Ele não podia parar de ir a servir oh, a A natureza do devoto é servir a deidade. Então ele queria dar água para a deidade, para Gopishra Mahadeva e adorá-lo todos os dias. Então, finalmente, Gopishra Mahadeva se manifesta em sonho para Sanatana Goswami e diz: Por favor, não se preocupe em vir todos os dias andando até aqui, cheio de floresta. Eu vou aparecer então. Perto do, do seu Bhajan Kutir. Mahadeva vai dizer isso. Gopeshwara Mahadeva vai falar com Sanatana em sonho. Vai dizer: Eu vou aparecer, eu vou manifestar uma deidade perto do templo de Madana Mahana. Então, Bhankandi Mahadev se manifesta ali para poder se aproximar de Rupa Goswami. Sanatana Goswami. E quando Sanatana Goswami descobriu que Gopeshramadev tinha ido ali, ele disse ok. Ele dava água, oferecia água a Bankandi Mahadeva ali. E ali existe esse templo de Bankandi. É perto do Loi Bazar. Se você caminha ali, tem um cruzamento de quatro ruas. Para a direita, vai para o Banki Bihari. Se você for reto, você vai a Chaitanya Gaudiya Mata, a Nivas. E à esquerda, você vai de volta para o Levazar. Lá você encontra esse templo, no qual Gopeshara Mahadev vem na forma de Mankandi Mahadev e uma outra deidade muito importante. Talvez você não tenha ouvido falar dela. E as pessoas de fora talvez nunca tenham ouvido falar dela. É uma deidade muito importante. É do lado de Bankandi Mahadev? Do outro lado, da rua. É uma deidade que as pessoas, poucas pessoas conhecem, só alguns devotos, alguns Gaudiya Vaishnavas vão lá. Ela se chama? Pishima. Ah, Pishima é uma palavra em bengali que quer dizer tia. Pishima e Gournitai são famosos como as deidades dessa tia, dessa senhora. É uma história longa. Então ela era nessa localidade Tinha um sado que tinha enlouquecido Ele corria para lá e para cá Ele não era é, é, agressivo Ele só tinha enlouquecido e cantava os santos nomes E esse sado Ele via que uma, que uma, que uma vaca Uma gomata Diariamente Ela ela vinha naquele lugar, todos os dias, nesse mesmo lugar, vinha essa vata. Ela vinha sempre nesse lugar e dava leite na terra, em cima desse lugar, todo dia, no mesmo lugar. Como acontece com a deidade de govinda em Gomatila que a Rupa Goswami Pada encontra aquela deidade ali porque um Vrajavasi vai dizer, olha, tem algo ali. Ela dá leite ali. E Rupa Goswami Pada encontrou a deidade de Ji nesse lugar. Então, da mesma maneira, essa outra vaca ia nesse lugar dar essa, essa, essa deidade. Então, esse sadhu começou a cavar ali. E ele achou... Guru Nityananda ali, uma deidade de madeira. Tinha quatro deidades, Radha Gopinata e Guru Nityananda, num trono, embaixo da terra. Sentados num trono. Radha Gopinata e Guru Nityananda. E Estavam embaixo da terra ali, ninguém sabia. Então, por conta dessa vaca que dava leite ali, ele descobriu essa deidade. Então, ela ficou ali enterrada há muito tempo, centenas de anos, essas deidades. Então, eles decidiram pintar a deidade novamente. Ele quis limpar a deidade. E fizeram um ritual muito lindo para essa Deidade. E eles descobriram que Guru Nityananda, que no pé da Deidade estava escrito Murari Gupta. Embaixo da Deidade estava escrito Murari Gupta". Murari Gupta. Murari Gupta, ele adorava essas Deidades. Essa seria a evidência. O nome de Murari Gupta estava escrito lá. Foi instalada por ele na época de Goranga Mahaprabhu. É uma deidade, uma Vigraha muito importante. E ela está até hoje lá nesse templo. Então, esse Guru Nityananda, instalado por Murali Gupta, essa deidade pode lhe dar respostas se você falar com ele. Se o seu coração estiver limpo. Então, o serviço a essa deidade, essas deidades, foi cair nas mãos de uma senhora, de uma matadinha, uma senhora muito pura. Ela não era uma mulher comum, ela era uma pessoa puríssima, ela amava a como filhos. como uma tia, como uma mãe, que ela fazia serviço pessoal. Ela era uma personalidade muito especial. Ela amava aquelas deidades como duas crianças. E Gurunitay, eles reciprocavam a, a, a emoção, a bhava dela, as emoções. Eles gostavam de receber beijos dela. As deidades gostavam receber beijinhos dessa senhora, e eles pediam coisas para ela, eu quero comer isso, eu quero comer aquilo, eles falavam com ela. As deidades falavam pessoalmente com ela. Você não acredita? É além da sua imaginação, não? Você não acredita? Gorinita e conversavam com essa senhora e ela dizia às vezes para eles não é. saiam que vai chover e as deidades saíam quando você voltar vocês vão apanhar, ela falava eles iam brincar na água e voltavam e às vezes tinha água saindo do nariz da deidade eu falei para você não ir na água por que, que você foi? eu falei que você não tinha que ir seu levado, você, agora vão ficar com resfriado vocês. Ela pegava a própria roupa e, e assoava o nariz da deidade. E Guru assoprava o nariz ali. Ninguém sabe. Era uma relação de amor muito profunda que eles tinham com essa Pishima. Você acha que é uma historinha que eu estou contando? Hein? Todo mundo da Gaudiya Mata sabe que isso é real do amor dessa senhora Pishima. Era, e a, ela estava muito acima da concepção corpórea ela tratava eles como crianças e eles se moviam, se sentavam no colo dela e essas vigrahas estão lá nesse templo na frente desse templo do senhor Shiva então Goranga Mahaprabhu ele se sentava no templo de Militala e às vezes ele agia como um ser humano ele fazia parikramana Mahaprabhu fazia o Parikrama de Giriraj. Ele fazia o Parikrama de Vrindavana né? como nós. Ele caminhava por Vrindavana. Porque no Parikrama de Vrindavana... Né? Voltou. Então, por que você faz o Parikrama? Porque todas as deidades importantes estão dentro do limite, do perímetro de Vrindavana. Todas as deidades importantes estabelecidas pelos Goswamis. Então, você faz o Parikrama e você circumambula todas as deidades. Eu fazia isso também. E existe um lugar muito importante, chamado Jagannatha Mandir. Você não conhece esse templo. Uma senhora da Bengala, uma senhora muito idosa, ela se iniciou com Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. E ela cuidava desse templo, e com ela, um outro Sannyasi também cuidava desse templo. Esse templo foi reconstruído, e ele se chama Jagannath Mandir, templo de Jagannatha. E Mahaprabhu, enquanto ele fazia o parikrama, de Vrindavana, ele se sentava lá. Por que? Eu não sei dizer. Porque que Mahaprabhu se sentava lá, nós não temos essa informação, mas ele se sentava sempre ali. E depois ele continuava a caminhar. Então esse lugar ficou famoso como Vishrambhata. E lá tem uma, uma figueira. Eu não sei dizer quanto é antiga, quanto é velha essa árvore, quantos anos tem a árvore. Eu ouvi dizer que ele ficava ali, sentado embaixo dessa figueira. Ninguém sabe hoje dizer quantos anos tem essa, essa figueira, é uma figueira muito antiga, mas Mahaprabhu se sentava ali, quando ele fazia o parikrama, ele sentava ali. Então, essa árvore, ela é muito forte, ela ainda está forte. Toda vez que eu vou para o Vrindavan, eu vou lá ver essa árvore, para ter reverências a ela. Onde Mahaprabhu se sentava, ali chama-se Vishrambat. Existem muitos lugares importantes. Se eu falar de todos eles, nós passaríamos anos não teria fim o Harikatha. Então, todas as deidades importantes de Vrindavana, nós estamos explicando o aparecimento e os seus tempos. Você tem que se lembrar o Samadhi Mandir de Sanatana Goswami, em Vrindavana. Esse é um lugar muito importante. E você tem que tomar o Darshan desse lugar. Sanatana Goswami. Porque, just near Madan Mandir, há algum sloping. Então, muitos sábios faziam bhajana nesse lugar. Então, onde era o templo, o bhajana kutir de Nathara Goswami, um milionário antigo fez um grande templo lá, e as deidades foram mandadas para Karoli. Então, o, Sanata, o, o, o, o de Sanatana Goswami, bem do lado, tem essa, esse templo que foi construído por esse senhor, o templo de Madanamohana. As deidades originais foram transferidas para Karoli, como nós já explicamos. Então, eles instalaram... Uh, outras deidades de Madana Mohan e Lalita também estão no, no altar. Os três estão no altar, Radha, Krishna e Lalita. Então, o Samadhi Mandir de Sanatana Goswami é um lugar muito importante. E lá você encontra muitos Goswamis ali, os samadhis de muitos Vaishnavas, de muitos Paramahamsas. Está cheio de samadhis ali. E nós fazemos a peregrinação ao redor. Mas o, sanata, o, o, o, o Samadhi de Sanatana é o mais importante que está ali. Então também existe um Granta Samadhi, um Samadhi de livros raros. Todos os livros escritos por Rupa Goswami e Sanatana Goswami. Nenhum homem neste mundo pode realizar o significado desses livros. As pessoas têm, elas podem entender mal os passatempos de Jirada e Govinda, uh, são então, livros secretos. Diva Goswami decidiu não publicar esses livros, ele, ele, ele decidiu não revelar esses livros. Shila uh, Diva Goswami, ele era o presidente da Vishwa Rasa Sabha. depois que Rupa e Sanatana foram embora, ele era a personagem, o de mais importante do mundo. E ele disse, esses livros não podem ser publicados para as pessoas comuns, eles vão entender mal. São Passatempos Secretos, de e Govinda. Então, Jiva Goswami Pada decidiu colocar todos esses livros no Samadhi. Ele pediu perdão, mas ele disse que não era possível deixar esses livros com acesso ao público. Então, lá também tem o Granta Samadhi desses livros que estão ali embaixo da terra e fizeram um Samadhi para eles. E nós, prendemos, nós prestamos reverências ali. E com respeito, nós sabemos que não podemos entender o conteúdo desses livros. Então, nós falamos agora, então, de todos os templos mais importantes. Mas existe também... o templo de mande. Esse baba era um, era um devoto de Devi, de Parvati Devi. Ele era do norte da, da, da Bengala. Ele decide adorar Parvati. Esse é o maior templo de Vrindavana. A área maior que a área do templo de Ranganatha. É gigantesco. Por que ele fez esse templo lá? não sei dizer. Então, esse templo é muito famoso também. Está na, naquela estrada entre Mathura e Vrindavana. Do lado esquerdo você vai... Esse templo famoso de Devi Vrindavana. Nós já falamos sobre o Akrur Ghat e sobre outros Gats que existem dos passatempos de Krishna. Muito bem. Então, um dos templos que nós temos que ver é o Chaitanya Gaudiya Math estabelecido por Bhakti Deitamada Goswami Haraj Guru Gurudev Onde exatamente, Prabhupada Bhakti Siddhanta localizou como uma das residências de Radharani. Bhakti Siddhanta passou ali e identificou ali. E ali não tinha nenhum lugar à venda. E Bhakti Deita Madhva Goswami Maharaj Gurudeva conseguiu é, um espaço ali, ele fez um templo ali. Que foi estabelecido por Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Então nós fizemos... Um, um, uma panorâmica dos templos importantes de Vrindavana. Né? A partir de amanhã, nós vamos falar sobre os locais de passatempo de Krishna em Mathura, ao em todas as deidades importantes de lá. São deidades muito importantes. E depois de Mathura, nós vamos Orar aos pés de lotus de Bhuteshara Mahadeva, que é responsável por todo o Matura Dhamma, porque sem pedir a sua permissão nós não podemos falar desses, de todos esses lugares. <música> nijayi vaj kib shan san baniyayi vaj san ta